Estamos aqui em Belo Horizonte, na Praça Floriano Peixoto Aqui desse lado da Avenida do Contorno E a BH Trans já passou aqui umas seis vezes Esperou por mais de uma hora Infelizmente o cidadão está tendo o carro dele ali rebocado Porque está estacionado em local errado Aí, na Trans. Proibido estacionar. Mas, cara, estacionou o carro ali, ó. Não foi falta esperar não. Foi mais de uma hora de de espera só que eu vi. Mas. Onde o carro não apareceu, estou estão levando ele embora. Tem que filmar o sentido da vida de lá pra cá, pegando a placa que é o proibido. Atrás, não, eu peguei placa. a placa ali também. É, mas de lá pra cá você Fica pega melhor, né? Fica melhor, né? Beleza. Aqui, gente, ó. Tem que obedecer a lei de trânsito. Eu sou testemunha de que a BH Trans ficou aqui por mais de uma hora... Esperando o proprietário do carro aparecer E tirar o carro da via Como não tirou A BH Trans chamou o reboque Tá aí o pessoal BH Trans executando o trabalho dela E a placa aí ó Proibido Estacionar Também a gente há de convir que o cidadão exagerou, né? Olha aqui. Dali pra lá pode estacionar. Aqui não tem nenhum carro, só ele. Chega e põe o um carro aí. Aí não tem jeito, vai embora mesmo. É isso aí. O carro travado, eles têm um sistema de... Levanta o carro, coloca ele sob rodinhas. E leva assim mesmo. <risos> Vamos ver aqui como é que eles puxam o carro lá Aí Eles erguem o carro no macaco Coloca essas pequenas Travinhas nele E puxa ele a força É. O cidadão chegar e vai dizer, roubaram meu carro. Tem um cara ali conversando com hum, Será? Que ele é o proprietário? Bom, se for, pelo menos ele vai ficar perdido, né? Se for, pelo menos ele vai ficar perdido. Ele é muito corajoso com o cara aí também, tá sozinho Facilitou demais, né? Bom, é isso aí